Olá meus amigos e minhas amigas Olha só a minha invenção de hoje aqui, gente Comprei uma faca grande para churrasco E eu fui cortar um frango, gente No que eu bati forte no frango Ela quebrou aqui, ó Entendeu? Ela quebrou aqui E eu vou tentar, gente Fazer aqui um trabalho, uma adaptação Com o quê? Com massa plástica branca que eu comprei E esse parafuso Eu quero que esse parafuso, esse cabo aqui, gente Por incrível que pareça, ele é oco, certo? Ele é oco, mas... Esse ferrinho aqui ele tinha que, como é que diz? Ele tinha que ultrapassar bem lá dentro, né? E não foi. Então eu vou tentar soldar aqui. Esse cabo aqui é plástico. Aqui, gente, eu, eu já fiz tipo com uma bainha. Ó. A faca é nova, ó. a faca é nova, não, não tem nem uso em direito. Hein, não, nunca molei essa faca. Ó. Coloquei aqui um, um papel para não cortar as mãos, mesmo estando de luva. Então, gente, aqui eu vou tentar soldar aqui esse parafuso. Vou. Pegar um pano aqui, gente, úmido Um pano velho úmido aqui E eu vou enrolar para que não derreta esse cabo, ok? Não vou mostrar soldando porque é muito minúsculo Ninguém vai ver nada, tá bom? Enrolei aqui um pano molhado, gente, ó Pra não afetar o cabo, tá bom? Olha só aí, ó Então aqui eu já soldei Todinha aqui bonitinho aqui, ó Soldei aqui o parafuso Ok, ó e agora eu vou encaixar aqui o cabo, para vocês ver aqui, ó, encaixar aqui o cabo aqui, ó, ó. encaixei aqui o cabo legalzinho, ó, que é só regular bonitinho, ó, ó, encaixei o cabo bonitinho aqui, ó. Agora eu vou pôr massa plástica, vou encher esse tubinho aqui, massa plástica, e vou colar, tá bom? Agora aqui, ó, vou preparar a massa aqui, ó, preparar aqui a massa, ok? Eu tenho que calcular, gente, o tanto de catalisador, o tanto de massa que eu peguei, esse catalisador é para esse, pra, pra esse tanto de massa, para essa latinha aqui, certo? Ele vem certinho, então eu tenho que calcular certinho aqui, então eu vou fazer um pouco mais de massa para não sobrar, que aqui não pode ter erro, tá bom? Então eu vou aqui dividir certinho, Coloquei, peguei mais ou menos a metade da massa quase, então eu vou pôr a metade do catalisador. só então aqui eu vou pôr agora o catalisador pôr a metade ó. vou olhar de, direitinho aqui ó pôr aqui a metade aqui ó bastante para não, não dar erro Bom. aqui no que você põe um catalisador a massa amolece né? então tem que ser rápido porque aqui eu coloquei bastante entendeu coloquei um pouquinho então misturou bem aqui a massa o catalisador bem misturadinho a massa aqui é branca da cor do cabo quer dizer, eu comprei como branco mas tá um branco meio fosco, um branco meio meio cinza ó, então aqui eu vou por um pouquinho aqui ó vou pôr um pouquinho aqui ó um pouquinho aqui legalzinho envolver bem o para, para, para, parafuso porque é melhor pôr aqui do que encher, o, encher aqui. Então, depois eu vou, vou pingar um pouco o chão não tem a ah, não, o chão aqui depois a gente se ó, então coloquei aqui, agora eu vou encher aqui o cabo aqui ó ó Vou encher aqui o cabo legal, vou bater, ó, imprensar aqui, ó, encher o cabo, tem que ser rápido, para não para não secar, então, vou fazer assim, vai sujar um pouco, mas, depois a gente vê isso aí, ó, imprensou bem aqui, aqui, ó, vou mais, mais, mais baixo daqui, ó, agora, gente, é só, vai transbordar um pouco mesmo, né? Então, aqui, aqui assim, então so, sobrou um pouquinho de massa. Eu fiz bastante já mesmo para não, já mesmo para sobrar mesmo para não dar em menos aqui ó. Então, aqui ó, coloquei aqui agora. Aqui é a hora de eu pôr mais aqui ó. Então eu vou vir aqui e vou só encaixar aqui ó. Encaixei aqui. Gente, eu vou ó, Encaixei e vou deixar. Agora eu vou aprumar, aprumar bem um cabinho aqui ó. ó vou tirar o excesso. Coloquei bastante e vou, e, e vou imprensar, ó. Vou imprensar aqui. Eu vou, agora eu vou segurar aqui até secar para o marinho e vou, e vou rapando aqui, ó. Porque depois eu... Ó. Pronto. Pronto. Olha só. E com o pano aqui, ó. Eu tirei todo o excesso de levezinho. Sempre segurando aqui, ó. Apertando aqui até... Essa massa plástica, ela espera um uns cinco minutinhos minutinho, ela já vai enxugando aqui, ó. agora aqui depois que eu, que eu que eu limpei eu peguei uma, uma fita colei aqui no papelão ó, e colei aqui ó para segurar esse cabo aqui então agora aqui eu não vou mais mexer vou esperar secar e depois é só lixar o cabo agora agora enrolei uma fita aqui ó legalzinho aqui no cabo ó, enrolei aqui para esse cabo não descer para cá então enrolei aqui uma fita Fita crepe do Rex, a fita branca de, de colar a caixa, ok? Olha, então, tá bom, usei aqui a massa que eu também fiz. Ó. Após alguns minutos, ó, a massa que sobrou já está dura, seca. A massa, a massa já está firme ó, chutinha. Então aqui eu vou desenformar aqui o nosso, ou vou tirar aqui o Durex da nossa faca. Agora aqui, ó, eu vou, eu vou pegar uma de ferro, não tem próprio para plástico, ó, coisinha pouca. Então, então vou, ó, vou lixar aqui, aqui ficou, isso aqui foi quando quebrou, certo? Então, agora eu vou, vou fechar como... Se estiver quase secando, é só vir secar, eu só vir aqui, ó. Raspar aqui, ó, certinho assim igual o fiz, ó. Rentinho assim, pão, vai ficar rentinho, ó, a massa. Com a lima redondinha, para secar bem, ó. E aqui eu vou lixando aqui, ó. ó lixando certinho, ó. Ficou legal aqui, ó. Rentinha. Agora, agora eu, vou, eu vou lixar com a lixa d'água. Olha só, agora aqui com água aqui, ó. Eu vou lixar pra ficar, pra ficar bem, bem, bem lisinho aqui, ó. ó. Vai ficar a marca, não tem jeito. Hein? Ó, a marca vai ficar. Porque eu comprei a cola branca, mas... Não era tão branca que eu nem achei que era. Ó, aqui é lixa d'água, certo? Então aqui automaticamente eu vou... Lixar d'água aqui, olha. Ó, ficando lisinho. Olha só aqui, ó. Rapaz, vai já bem pertinho aqui, ó. Lixei aqui, ó lixei ok agora eu vou passar aqui ó ó ó ó lixei ficou a, a marca certo porque a massa não é tão branquinha aí eu lixei com lixa d'água agora eu lixei com a lixa aqui deixa eu ver foi uma lixa aqui aqui uma lixinha aqui 180 ó para deixar lisinha para então que eu dobrei aqui ó assim, ó ok segura bem aqui para não pra, pra... peguei aqui para não, não cortar a mão já é então está pronta aqui, ó. Está legal, é. maravilha! Agora é só lavar e tá prontinha para o um churrasco. Só que agora eu não vou mais bater, que eu fiz, hein? Eu bati um osso de frango e ela e quebrou aqui. Então aqui eu coloquei um ferro até aqui, mais ou menos uns 5 centímetros a mais. Ele tava só até aqui assim, coloquei um pouco a mais e pronto, gente. A faca está legal. Eu salvei a minha faca, uma faca nova que eu tinha usado uma vez só para cortar um bife. Ok? E depois que eu um frango, ela quebrou. Então, aqui a solução, gente, com massa plástica. E ficamos por aqui, tá bom? Um forte abraço e estamos por aí. Não esquece de se inscrever no canal, compartilhar com os amigos e vizinhos e deixar o seu like, ativa o sininho para todos os vídeos que é aí para vocês. Fui! Tchau, tchau, gente. Um abraço!